Histórias animadas do Novo Testamento. Parábolas de Jesus. Versão brasileira, Dubla Mix Rio. Parábola dos dois filhos. Um certo homem tinha dois filhos. Ele chegou ao primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. Dê uma olhada, amigo. <risos> um dia tudo isso será meu. Não esqueça de seu irmão. O que Miquéias tem a ver com isso? Sou o mais velho. O mais velho leva tudo. Isso somente se ele merecer. Está dizendo que eu não mereço? Só estou dizendo que... Um dia vai ser tudo meu. Vai ver. <risos> Hoje colheremos. Acordem, meus filhos. As uvas estão prontas para colheita. Sim, Jasube, Eles já foram embora. O quê? Se não for colhida hoje, todas as uvas se perderão? E estou muito fraco para fazer isso. Comece você. Vou achar meus filhos. Sim, Jasube. <risos> Se eu vender mais disso, logo serei independente. Chega de plantar, de colher, de capinar. Bom, até chegar esse dia, preciso que me ajude no campo. Chegou a colheita. Ah, meu pai. Venha, antes que seja tarde. Mas eu. Chega, Miquelias, venha. Eu vou ficar aqui. Repita isso. Eu tô cansado da vinha. Eu não faço outra coisa. Jacan não faz nada além de brincar o dia todo e ficar sempre dizendo que isso tudo vai ser dele. Que seja dele, pra mim chega. Não tem coisa melhor pra fazer do que me ver trabalhar? Que eu me lembre, não. Pois bem, aí vem o seu pai para refrescar sua memória. Jacan! É dia da colheita Eu sinto muito, pai Você sempre diz isso Entretanto, tenho sempre que lhe procurar quando tem algum trabalho Ah, eu vou agora mesmo, pai Eu prometo Eu espero que venha Ou perderemos a colheita Você não vai? Meu pai, às vezes, fica nervoso Mas o trabalho é feito Quer eu vá ou não? Calma! Não colheremos nem metade neste ritmo. Será uma terrível perda. Sim, tem tanta uva. Não falei da fruta, mas do respeito de meus filhos. Pai, sinto muito, meu pai. Foi errado o modo que eu falei com o senhor. Vim aqui trabalhar sem me perdoar. Está tudo esquecido, meu filho E perdoado Parece que eu voltei bem na hora. Tenho algo para lhe dizer, Micaías. Não creio que viverei por muito tempo. Quero que você herde a vinha. Eu não quero tomar nada de Jacan, meu pai. Não tomará. Jacan espera herdar tudo só por ser o filho mais velho. Mas você sempre ajudou aqui, quer gostasse ou não, minha vinha é sua. Não! Parábola de Lázaro e do Homem Rico. Havia um certo homem rico, que usava roupas finas e vivia com conforto todos os dias. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que vivia no portão do homem rico. Tinha o corpo coberto de feridas e suplicava para comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Precisa descansar, Lázaro. Deixa eu terminar isso. Eu gosto de fazer isto. Estou preocupada com você. Você não está bem. Sou tão forte como o rei Davi. Bem, não no dia em que ele matou Golias. É 50 anos depois. Olhe, se tiver paciência, eu trarei comida para todos nós. Certamente não. É minha vez de achar comida. Está muito fraco. Não, não. Você fica cuidando do seu filho. Ele precisa de você. Que te pegue dando estes restos para aquele mendigo no portão Ele é igual aos cães que vivem fuçando em meu lixo Ele não irá embora se continuar alimentando ele É triste ele morrer de fome Triste é ele fazer do meu portão uma verdadeira lixeira Mas se eu não alimentá-lo, senhor Ele morrerá Mas e daí? Você e sua maldita compaixão Acha isso uma virtude, não acha? Isso é fraqueza. E eu odeio coisas assim. Sim, senhor. Agora, saia daqui e mande ele embora. Ou chicoteio ele até que morra. Lázaro. Lázaro, levante-se. É você, amigo. Pegue isto aqui, Iva. O amo disse que o chicoteará se ficar. ai. Ah, ah, ah. ah, ah. ah, ah. Lázaro, Lázaro precisa se levantar. Se o amo, encontrar, ah! Como se atreve a me desobedecer? Sinto muito, senhor. Eu... Sai da frente. Vou lhe ensinar como se expulsa um mendigo. Pelo menos ele teve o bom senso de morrer antes que eu pegasse ele. Livre-se dele. Você está vendo agora o que conseguiu com toda a sua compaixão? Umas se botaram nas costas. Venha, Lázaro. Venha comigo. Coitado do Lázaro. Eu sou o pai Abraão. Seja bem-vindo... Não pode ser. O, o que está acontecendo? Eu não estou acreditando. Estou com sede. Pai Abraão, me ajude! Estou com sede! Farei qualquer coisa. Diz para Lázaro. Molhar o dedo na água e refrescar minha língua. Estas chamas. Estas ah, ah, ah, chamas... Ah, filho... Lembre-se... Lembre-se que em sua vida na terra você teve de tudo. E Lázaro lhe pedia as sobras. Agora ele é confortado. E você atormentado. Mas não há nada que possamos fazer por você. Pois entre nós existe um grande abismo que ninguém pode atravessar... nem eu até você e nem você até aqui. Então... pelo menos faça isto. Mande Lázaro até meus irmãos... e faça-os mudar... para que não venham parar neste lugar horrível. Seus irmãos têm as palavras de Moisés... e de todos os outros profetas... Ore para que seus irmãos os ouçam. Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for até eles, aí eles crerão. Se os seus irmãos não forem convencidos por Moisés e os profetas, eles não serão convencidos por ninguém. Mesmo alguém ressuscitado dos mortos.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 Parábola dos Talentos Pois o reino de Deus é semelhante a um homem preparando-se para uma viagem para um país distante, o qual chamou seus servos e confiou a eles sua propriedade. Rápido, rápido, rápido! O homem está... Parando para zarpar amanhã. E para onde vai? Eu não sei. Ele se voltou para mim e sem mais nem menos disse assim. Vamos partir amanhã para uma longa viagem. Foi o que ele disse. Longa viagem. Ele não disse quando vai voltar? Só o que ele disse foi longa viagem. Eu enjoo no mar. Eu odeio longas viagens. Eu detesto uma longa viagem. Ele vai partir. O que vocês acham disso? Oh, Não. Vou ter que procurar outro emprego. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ele quer que vocês fiquem. Você está querendo dizer que eu vou trabalhar para alguém que não vai estar por perto? Essa notícia é muito boa. Não fiquem muito à vontade. Vai carregar o suprimento. Esta é uma longa viagem. Eu não vou me matar de trabalhar. Ele exige ah, demais. Diga ao amo que estará tudo pronto pela manhã. Ah, obrigado, Arad. Tô lá. Hum. Bom dia, Arad. Bom dia, Tolar. Onde está? Lamento, amo. Eu... Eu não estou me sentindo bem. Lamento saber disso, Rod. Tem uma coisa que desejo que cuidem enquanto eu estiver fora. Vou confiar a vocês estas moedas preciosas. Façam com elas o que quiserem, mas quando eu voltar, vamos ajustar contas. Quero que as multipliquem. Obrigado, amo. dividir as moedas de acordo com suas habilidades e experiência. Rod, eu espero muito mais de Araditolado do que espero de você quando voltar. Eles receberam mais, mas se você for um bom mordomo com essas moedas de prata, sua recompensa será igual à deles. Eu lhe prometo. Tudo o que espero é que faça o melhor. Cada um de vocês é muito especial a mim. Vou sentir saudades. Olha, Rod, eu terei prazer em ajudar você se quiser. Eu também. Isso não. Conheço o amo muito bem. Não vou arriscar essa moeda. Não, senhor. De fato. Eu vou enterrá-la. Agora mesmo. Quando o amo voltar, eu desenterro e devolverei a sua moeda. Ele está cometendo um grande erro. A melhor maneira de convencê-lo é fazer esse dinheiro render. Pai Celeste, preciso de sua ajuda para fazer esse dinheiro render. Me dê sabedoria para isso. O um melhor modo de usar estas moedas para que eu possa prestar contas quando amo retornar. Amém. Por favor, pode me mostrar o caminho mais curto para o vale, depois do lago? Fica por ali. Dez dias a pé. Dez dias? Mas dá para vê-lo daqui? <risos> é verdade. Mas o vale é muito comprido. Ah... Não mora ninguém naquele lago. Sim, eu sei. Mas o imperador teve essa ideia doida e disse que quer as pessoas morando lá. E mandou todos nós para lá. Todos? Quem? Duzentas famílias. Todas vindo por aqui. Duzentas famílias? Oh, oh, oh, é um excelente pedaço de terra. E claro, eu não posso vender barato. Bom, tem alguns pontos duros aqui e ali, mas é muito bom por uma casa. Tem um bom e firme alicerce. Mas eu vou plantar trigo. Trigo? Trigo tipo. tipo. tipo. trigo? Trigo? Trigo daquele que cresce na terra? Ah, eu já conheci muitos malucos em minha vida, mas você. Bom, sem dúvida, você não deve ser um deles. Fechado. Acho que vou alimentar os cavalos. Depois... Tirar mais um cochilo. Oh, não! Por que Arad e tolá não ajeitaram isso? Eles pensam que eu vou fazer tudo enquanto estão fora. Multiplicando suas moedas. Eles podem tirar o cavalo da chuva. Eu vou tirar o dia de folga. Zadok. Eu não via você desde quando arrumou... Como eles chamam mesmo? Emprego? É, mas você vai começar a me ver muito mais daqui pra frente. Hum, foi despedido outra vez, né? O amo foi fazer uma longa viagem. Ora, e o que estamos esperando? Vamos! Vamos nos divertir. Era exatamente o que eu estava pensando. <risos> E você paga a conta, não é? É porque eu tô meio duro hoje, sabe? Você trouxe água aqui para casa? Trouxe. E você juntou lenha pro fogo? Aham. Uhum. E você limpou o estábulo, não foi? Limpei. Parece que fizemos tudo. Boa noite Eles é que vão fazer tudo Continue cortando, amigo. Olha só, eu sou campeão disso. Uliro. Olha só para ele. <risos> Com licença, senhor. Eu posso ajudá-la? Eu vim aqui em nome de muitas senhoras viúvas. Podemos seguir atrás do senhor e pegar o trigo que cai? Para alimentar as crianças? E quantas crianças tem lá? 40 ou mais. Espere. O resto deste campo pertence à senhora e às outras viúvas. Todo o resto? É preciso muito para alimentar 40 crianças. Mas o senhor também precisa viver disto. Há tempo para plantar de novo antes do fim da colheita. Ficarei bem. Oh. Obrigada. Obrigada. Preparar já. <música> Justo o um homem que eu estava procurando. Hein? Duzentas famílias estão rumando para o vale além do lago. Cada uma delas pagará para atravessar o lago, em vez de contorná-lo. Se você me ajudar, poderá dobrar o valor da sua moeda em pouco tempo. Como amigo do Rodil? Eu não estou falando com você. E você está muito longe de ser um amigo, na minha opinião. Por que você e o Arad ficam vindo aqui? Não vou me arriscar a perder a moeda. Mas o mestre... O mestre exige demais... Este é o melhor trigo que eu já vi. Mas me diga, por quanto você vende minha terra de volta? Lamento. Não está à venda. Mas pode ficar com todo o meu trigo por 10 moedas. Com isso, vai ter um bom lucro. Fechado. É tudo o que eu posso pagar. Ah, eu agradeço. Se os 200 fazendeiros pagarem o mesmo, eu terei 200 galinhas para vender. Está voltando. O quê? É? Olá, Arade. Seja bem-vindo, amo. O que você fez com minhas cinco moedas? Eu consegui outras cinco moedas. Muito bem. E por você ter sido fiel nestas poucas coisas, farei de você o gerente de muitas coisas. Obrigado, mestre. Hum. E você, Tolar? O senhor me deu duas, amo. E eu estou lhe devolvendo quatro. Muito bem, Tolar. Você também irá gerenciar muitas coisas. Sua recompensa será igual à de Arad. Rod? Mestre, eu, eu... Eu tive medo. Eu sabia que não importava o que eu fizesse com ela. O senhor nunca ficaria satisfeito. Assim eu a enterrei. Pegue. Pelo menos eu não a perdi. Oh, Rod, você podia pelo menos ter dado ao banqueiro para eu ter pelo menos uns juros Viu o que eu disse? O senhor nunca se satisfaz O senhor exige demais Eu só esperava que fizesse o melhor Se fizesse, sua recompensa teria sido igualzinha dos outros Eu prometi fazer isso Pegue, deixe o Aradi. Sinto muito Não vai poder mais morar e trabalhar aqui Sinto muito. A father's two sons in the vineyard. Teach us a lesson of work. Store up your fruit for tomorrow. Stay true to the task never sure. One man holds. Now he that was rich has a purse that is empty, the other a treasure that's real. Sweetheart, stories the Savior once told unto all. Some master gave freely his silver, and promised upon his return, those who used wisely the talents they had, a place by his side.